Processos disciplinares, para além dos que a senhora inspetora geral da Administração Interna referiu, portanto, no âmbito da esfera de competências da Inspeção-Geral da Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública, por, por atos ou afirmações, de alguma forma, discriminatórias. Portanto, em 2019 tivemos sete, sete processos disciplinares, de natureza disciplinar, e neste primeiro semestre de 2020, temos já sede também. Portanto, os factos e os números, nomeadamente os factos e os números que eu trago aqui, para um, um, um instigador do extremismo, ele diz: hoje, aquilo é tudo treta. Não é que ele foi buscar os 3 milhões de interações, não é? mas aqueles dados, isso não interessa para nada, está tudo martelado.